Então, fui desafiado pelo Edson Freitas a mostrar meu lixo, na hashtag promovida pela rede de favela sustentável, hashtag mostre seu lixo. Também está lançando a campanha, hashtag apoia um catador. Então, desafio é aceito. Aqui está o meu lixo, é, pelo de cachorro. Então, tudo aquilo que não tem jeito, eu coloco aqui para o caminhão do lixo passar. É, o resíduo orgânico, com o. Coloco aqui na composteira, grande parte dele eu coloco aqui. Então essa caixa aqui já completou. Eu tô passando ela para baixo, tô tirando um adubo aqui que ficou descansando três dias. aqui como é que tá cheio de Ela come o resíduo orgânico todo. E ainda gera adubo pra minha plantar usar nas plantas. É... O reciclado eu coloco nesse coletor feito de resto de pallet. E ele tá vazio, mas. Como eu tenho uma proximidade com a cooperativa que eu levo material, eu tô o material tanto facilitar o trabalho deles, né? Então eu só mando realmente o que eles conseguem reciclar e eu ainda preparo o resíduo para mandar para lá. Que eu tirei uma argolinha aqui que vem de ferro, que dá o maior trabalho para eles, que eu tenho que tirar lá para poder reciclar essa embalagem. Então assim, quando tá cheio eu, eu amarro tiro, nesse momento de pandemia eu tô deixando descansar 3 a 4 dias antes de levar para lá. Então deixo num canto separado. Entrego lá e beleza. Então acho que a dica que eu dou é até esse, esse. Procurar se informar o, o local que você leva o material para poder ver o que é realmente reciclado e o que não for reciclado ou você bota no, no rejeito, descarta pro lixo para ter Ou.. Rejeita lá no mercado, deixa lá mofando na prateleira E eu preciso escolher três pessoas Então eu queria propor esse desafio para o Daniel Fernandes Para a professora Cláudia E para a dona Claudete Hashtag mostre seu lixo E hashtag apoia o catador